O principal dessa PEC é que o Sistema Único forneça o óleo de Cannabis para a nossa população buziana, que hoje são mais de 500 pessoas que fariam uso desse óleo, inclusive o meu filho. Eu tenho um filho que é autista, meu filho tem 18 anos, e ele já está iniciando o um tratamento com óleo de Cannabis. Ok, muito obrigado. Tá. Tudo bem? Prazer, Aurélio. Então, o um problema de saúde eu tenho a minha mãe, né, mas eu tenho um filho autista, né, que não é doença, mas precisa ser tratado com a cannabis. tem, tem feito tratamento e tem mostrado bons resultados. O que que melhorou com ele? Melhorou a coordenação motora, ajudou na faca, na seletividade alimentar e um pouquinho no sono. E o, aonde que você consegue nesse Olha, no início eu consegui ir com um amigo na, é, fazendo artesanal. Agora eu estou numa associação chamada Abrace. E alguns têm lá, só não tem um isolado. Aí o isolado tem que comprar pelos, pela farmácia, que é onde a nossa luta aqui pelo SUS para ver se a gente consegue todos. E você acha que essa audiência é Vereador, qual é a sua posição em relação? a essa pet proposta do uso da cannabis aqui em Búzios Raul, eu, nós votamos a favor, né, para que a, a proposta ela tramitasse na casa eu sou particularmente a favor do uso da, da cannabis medicinal que fica bem claro eu acredito que tudo aquilo que Deus fez é bom, tudo que Deus criou é bom então por que não usar uma planta para uso medicinal e aqui em Búzios a gente vai dar todo o apoio necessário você acha que vai ter aprovação essa PEC aqui na câmara? Na sua avaliação? Olha, na minha avaliação terá avaliação talvez por unanimidade. OK, obrigado. Bom dia. O senhor é da onde que é? Eu sou da cidade de Tanguá. Vem aqui para todos, para essa audiência pública. Isso, viemos participar, estamos felizes aqui dar o nosso depoimento. Por quê? O que que você vai falar? É. Maconha, Hoje aqui a gente vai dar o nosso depoimento a respeito do nosso filho A gente tem um filho que é autista, usa a cannabis há sete anos E tem tido ótimos resultados E a gente veio contribuir aqui com a causa do CBD, da maconha aqui no município de Búzios Qual é a tua profissão? Eu sou psicólogo e sou pastor evangélico Você acha que o uso da cannabis está sendo discriminado por parte... De religiões diversas? Eu acho que isso parte muito do conhecimento. A partir do momento que a pessoa, seja ela religiosa ou não religiosa, se ela tiver o conhecimento certo, tudo se resolve. Fica tudo para trás, o preconceito cai e a gente está aqui hoje para contribuir para que a informação, o conhecimento chegue nas pessoas e, independente da religião, todos possam é, usufruir do, daquilo de bom que a cannabis pode proporcionar. Senhora como mãe, como uhum. está sendo o um efeito da cannabis para seu filho? Olha, está sendo muito positivo porque passava, ele dava muitas crises violentas em casa e depois que ele começou a introduzir a cannabis ele melhorou muito, muito mesmo. Ok, muito obrigado. Hein? De nada. De nada junto com o Amber, inclusive, com todos que estão aqui presentes. É, quero agradecer a todos que estão presentes também na, na plateia, em relação a, a estar apoiando a causa, muitos pelo sofrimento, como eu, e explicar o que faz uma associação de pacientes dentro dessa história. Nós queremos participar, garantindo que o medicamento... A base de cannabis que a prefeitura vem a distribuir através de sua secretaria e o SUS tem a extrema qualidade como nós conseguimos atualmente produzir em Búzio. Um medicamento que tenha realmente um controle de miligramas ML, que tenha ali todos os canabinoides necessários para cada indivíduo, porque o sistema endocannabinoide ele faz parte de todo o mamífero nós somos indivíduos então nós não podemos ter um medicamento para vários casos nós temos medicamentos específicos para cada caso no Parkinson, no autismo, na fibromialgia no meu caso é... eu estava estudando a minha formação é em direito, sou analista de sistema mas, estava estudando na internet Pela fibromialgia que a minha esposa apresentava até então é, Não existe um tratamento para fibromialgia Existe o é, um antidepressivo, para a pessoa não ficar deprimida O analgésico e, e vai se intensificando Como eu tinha tido contato seis anos atrás Nos Estados Unidos com a cannabis medicinal e o plantio, drenagem, irrigação e tudo mais, eu vi que no Brasil a gente estava engatinhando por uma matéria que teve no Fantástico. Dava para perceber que a cannabis que ali estava não era é, de extrema qualidade como hoje em dia a gente consegue produzir. Foi uma evolução muito grande e muito importante. No meu caso, eu comecei a ouvir um zumbido. Dentro da minha cabeça, um zumbido no meio do cérebro Permanente, 24 horas por dia Depois de vários otorrimonarimbologistas Dizerem que aquilo ali não era um problema auditivo Fiz exames e, e tudo mais Eu percebi que eu tinha o tinnitus Que não tem tratamento Não é um caso de ser refratário A cannabis é o único tratamento que existe para o tinnitus Por que eu digo isso? Porque eu agora, no momento, estou aqui sem tinitos, Graças a cannabis medicinal O que nós estamos tentando conquistar aqui vamos conquistar aqui É que seja distribuído pelo SUS Um medicamento de extrema qualidade Com diferenças em sua, suas composições E vamos conquistar o Aurélio entendeu isso, o Amber entendeu isso, Cláudio, o doutor que veio do Rio, é, explanou bem a situação do, do que está havendo agora, do, do pouco que está havendo agora na, na, entre os médicos brasileiros. O que nós precisamos? Capacitar todos os profissionais que se envolvam nisso, todos, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo a entender o sistema endocannabinoide. Rafael Michula, um químico búlgaro israelense, isolou a molécula da THC de CBD em 1964. De lá até cá, não pararam os estudos em parcerias com, com os americanos, Israel e os Estados Unidos, descobriram é verdadeiramente o sistema endocannabinoide, os receptores. E nós estamos aqui hoje em Búzios, dando um exemplo para o Brasil, buscando um medicamento de qualidade para o povo buziano, para a família buziano, para as crianças. Nesses depoimentos ali, e dois é, não tinham condições de comprar o óleo que foi prescrito. Graças a Deus, nós somos pioneiros na prescrição, né, com o um médico altamente capacitado, que é o Dr. Eduardo Favereiro, mas nós não atingimos a parte principal do fornecimento. Então, o que, que acontece? Agora nós temos condições de colocar em uso, em prática, o que o Brasil merece ter para as suas famílias. Vários óleos com concentrações diferentes, com canabinoides diferentes, de cepa diferente. São 20 mil centros que existem hoje Desde 12 mil anos atrás na Cannabis Basal Até hoje que nós temos vários híbridos sendo estudados pelo mundo afora Nós aqui em Goiás temos condições de exigir, né? de exigir Que se faça uma distribuição de medicamentos de extrema qualidade Estamos fazendo isso Várias farmacêuticas estão querendo fornecer o, o óleo para a armação dos buzzi para o Brasil tem aí detalhes como a Anvisa, tem toda uma política nessa história, mas acredito que nós estejamos no caminho certo pelo carinho que eu tenho visto em relação ao assunto dentro da Secretaria de Saúde, da Câmara de Vereadores e de todos os ativistas, mães, de todos que, que se relacionam com o assunto do canal de medicina. parceira esse nosso projeto. É, tenho conversado também com o Secretário de Saúde, é o Leônidas é o nosso prefeito Alexandre Martins temos que agradecer também por essa parceria porque iniciamos aqui já dentro de uma conversa com o secretário de saúde com o prefeito nosso prefeito Alexandre Martins que também tem um olhar é, muito voltado a esse tema o Dentro da medicina, com a intersetorialidade, que é um programa intersetorial, tá? é multiprofissional. A gente vai, trabalha com vários profissionais, que é possível, sim, é possível dar qualidade de vida. E foi aí, em abril... Quando então, eu fui convidada pelo novo vereador Aurélio a participar né, de, da, do mês do autismo, que eu comecei a levantar aqui no município de Armação de, dos Bozos a clientela que poderia ser beneficiada, que nós chegamos a um número de 400 autistas e, com a CAAP da Secretaria de Educação eles me informaram que é possível que esse número seja maior ainda que a gente iniciou o, o projeto realizamos aqui o projeto da Secretaria Municipal de Saúde hoje nesse primeiro momento por questões orçamentárias. Nós beneficiaremos as crianças de 3 a 10 anos. Começaremos dando um passo de cada vez. Nós não podemos nos atropelar, porque existem várias questões. Então, estamos começando com as crianças autistas, mais ou menos pegar o gancho do que o André falou, eu acho que está mais do que claro para todo mundo, né? quer dizer, a importância da medicina canábica. Eu acho que não tem mais como alguém chegar e dizer que não, que isso não existe, que isso é uma lenda, que isso é uma faca. Né? Eu acho que chegamos num momento em que é, o que a gente tem que fazer agora né, é mudar a legislação. Hoje você pode comprar cannabis, o óleo da cannabis, né, o cannabidiol. Mas você pode comprar o CPF. Né? Eu acho que a nossa briga aqui, essa lei, vereador, vai nos permitir abrir um espaço para que a gente compre o óleo da cannabis pelo CNPJ da prefeitura, né? É, eu tudo, obrigado, pela, parabéns pela iniciativa, é, agradecer. É Guilherme, três minutos para aqui, aqui. É. e é, agradecer a presença de todos. Uh, bom, eu queria dizer que, é, como todos falaram, né, o uso medicinal da cannabis já está bastante embasado cientificamente. É, em algumas patologias, e em várias outras existem indícios fortes de, de, de eficácia e segurança, mas existe é. aí um viés, né, que quem faz a maioria dessas pesquisas chega a um estudo, é, fase 3, controlado por placebo, é, acaba sendo a indústria. E a indústria vai pelo caminho mais fácil. Né? Então o caminho mais fácil é, ah, eu já sei que funciona a epilepsia, eu quero entrar no mercado brasileiro, então eu vou fazer mais um trabalho com epilepsia. Então, acaba que em áreas muito importantes, às vezes a gente tem eh, evidências fase 2, evidências eh, já, assim, com, inclusive, com estudos controlados cedo, mas às vezes não chega nessa fase 3 em algumas indicações. Eh, por que, que a cannabis, ela é tão... Eh, aliás, eu queria fazer um agradecimento à planta, né? planta cannabis que, desde, desde os tempos, foi uma das primeiras plantas a ser é, é, domesticada, né? por isso chama é cannabis sativa, né? uma planta domesticada que era usada para fibra, para alimento, é, usada para fazer o papel que escreveu a Constituição Americana, para as velas, pra... então assim, uma, uma planta que, que ao longo do tempo é, só nos fez bem. <risos> Mesmo com todos os abusos, né, vamos dizer assim, chamar na época da loucura, né, dos anos 60, dos anos 70, dos psicodélicos, é, a cannabis foi a planta que, que, que não matou, né, ela não tem esse, essa letalidade, né. É, então, o que se fala aí de efeitos negativos da cannabis é relativo ao, ao abuso dela, né? pessoas que acordam às 6 horas da manhã e começam a fumar. É fumo o dia inteiro, quer ficar naquele estado de bem bom ali, né? Então a gente sabe que 9% dos adultos é, podem entrar em algum grau de dependência, mas não é aquela dependência que a gente vê por outras é, é, substâncias, né? É, que provoca assim, de abstinência grave, com delírios, alucinação, alucinação, Por exemplo, como é o caso do álcool, que é uma, aí uma droga lícita, vendida em qualquer lugar, muito mais agressiva, né? é, queria dizer que a cannabis também, ela tem, como eu falei, tem uma série de benefícios, né? acho que a gente tem que pensar, é, é, a questão do cannabis medicinal para mim ela é mais do que resolvida, né? a gente só está tentando correr atrás do prejuízo, é, mas a gente tem que pensar muito mais amplamente que realmente a cannabis pode ser um instrumento é, de, de recuperação econômica no Brasil, de geração de empregos, de diminuição do desencarceramento. Tem nesse momento um monte de mulheres na cadeia porque estavam ali com uma pequena quantidade de cannabis. Isso é um absurdo. A gente está gastando dinheiro para deixar pessoas infelizes dentro de uma cadeia. Então, assim, já passou do tempo a gente ter maturidade e regulamentar, né? Regulamentar quem se beneficia da clandestinidade da cannabis e de outras drogas são as pessoas corruptas, né? que vão em todos os níveis, médicos, políticos, é, é, é, o traficante, o, o juiz, a gente tem corrupção no nosso país em todo nível. A gente só vai combater essa corrupção é, se a gente é, legalizar e regularizar essas questões. Né? Então, é, é, então, isso é o que eu quero... É. É, os benefícios também, do ponto de vista nacional, incluem a, a parte econômica. Né? A cannabis, ela é uma planta, esse preço que está se falando é preço de mercado. Eu sei que Sim. frasquinhos como esse podem custar 15 dólares, frascos com 6 mil miligramas. Eu sei disso. E, e, e isso tudo que está aí é porque cada empresa que chega nova vem reduzindo no mercado, reduz aquilo que ela vai ganhar uma fatia no mercado mas a verdade é que o preço pode ser muito mais barato e também o acesso pode ser democratizado através das associações de canais de medicinal o que, que significa uma associação de canais de medicinal? significa que pessoas se reúnem para produzir um óleo que pode ser analisado pode ter toda uma certificação de qualidade igual de um óleo Portado. Aliás, isso já é uma realidade. Né? A Abraça Esperança ela tem 26 mil associados. Ela comprou o um aparelho de espectrometria e, e, e HPLC, que é a cromatografia líquida de alta performance, e ela consegue analisar os seus produtos como, um, como uma empresa importada. Não só ela faz isso, como ela presta serviço para as outras associações. A Abraça Esperança dosou os olhos daqui de Búzios. É, é, a, a PEP, que é uma outra associação do Rio de Janeiro eu estive visitando, anteontem fui na fazenda de, de Miguel Pereira são pessoas da melhor qualidade humana com uma missão, produzindo ali é, é, sem fins lucrativos permitindo também já o acesso a mais 5 mil pessoas né? não só acesso ao produto acesso à informação Acesso àquele indivíduo que está ali com uma doença crônica, refratária, sofrendo, que não sabe como buscar, e aí vai numa associação, encontra informação, encontra atenção dos médicos que estão prescrevendo. Né? Então, é, a associação de de medicinal, é importante que se entenda que ela está reduzindo o custo do SUS, porque ela está produzindo o próprio remédio. Então... Chega a ser um absurdo, né? o absurdo do autoritarismo você impedir que uma família ou um grupo de pessoas é, produza o seu próprio remédio quando o Estado ainda não oferece, quando o Estado proíbe e encarcera aquelas pessoas que estão no seu óleo, para fim medicinal ou mesmo para fim recreativo um fim recreativo, muitas vezes ele é um fim o quê? de uma diminuição de ansiedade, da pessoa relaxar, como a pessoa, por exemplo, faz uso de um vinho, um cálice de vinho à noite, né? mas ninguém acha que isso é o fim do mundo, para a pessoa beber um cálice de vinho. Ok, bom, então eu queria dizer que é, a cannabis é, em relação ao autismo, é, Se eu fosse falar de todas as indicações, mas tem assim, aquelas que a gente já sabe que estão bem consagradas. Né? É, dor crônica, muito consagrada, epilepsia, muito consagrada, esplasticidade, né, esclerose múltipla, né? a dor na esclerose múltipla. Essas são as mais. O óleo da é para as crianças, né? para, esse, para esse grupo inicial, e deu um total de 720 mil reais por tá? ano. Tá? então não é nada assim, é, absurdo, né? por isso que a gente está começando é, aos poucos. E outra coisa, se me permite, vereador, um minutinho só, é, um grande passo que nós demos dentro, das, é, dentro do programa foi colocar... Na Conferência Municipal de Saúde, a Conferência Municipal de Saúde, esse ano, teve o um tema central, né, a saúde mental e dentro desse tema central eu coloquei a cannabis medicinal, né, tinha uma mesa lá e uma das propostas aprovadas para o nosso plano municipal de saúde né? Foi a inserção da cannabis medicinal na relação de medicamentos municipais, municipal. Então, isso foi um passo muito importante que o município deu. Né? Hoje, eu vou, reitero, hoje, Búzios é pioneiro né? na prescrição do cannabidiol na rede pública. Isso é, é, é incrível. Né, alavancou né? em termos de políticas públicas de saúde isso é maravilhoso isso não tem preço Desculpa, Benedito Doutora, estou falando isso do orçamento que a gente tem que colocar tá? porque a introdução do remédio no Brasil ela não passa por um processo legal ela passa por um processo administrativo né, em 2014 por interesse econômico, a Anvisa diz o seguinte olha, nós vamos para o Canadá, vamos lá, fazer uma formação sobre esse negócio de óleo de maconha passam seis meses, voltam para o Brasil e aí a Anvisa normatiza, o, o, o, autoriza o do óleo retira da lista de substâncias proibidas por quê? Porque ela queria introduzir no Brasil um remédio que na época custava R$ reais, que era um Sati que entra no Brasil, não podia entrar com o nome estrangeiro, com o nome de mevatio. Então, a gente, o, o Brasil entra nessa, nessa discussão do remédio nem pela porta dos fundos, porque não tem um instrumento legal. Lógico, tem o um projeto de lei está na Câmara dos Deputados que a o a produção nacional, mas não vai passar, a gente sabe que não vai passar. Né? É, o que a gente percebe, a gente que está no artigo mesmo, no social, a gente percebe o assim, seguinte. Quem vai dar o norte para é o Supremo. Né? E ele já aponta para isso quando ele percebe o seguinte, olha aí. Ah, o cara quer fazer o remédio dele. Ah, se há 300 anos atrás o um caboclo um lá de Caicó fazia a sua fumada misturando a porco, o um sebo de carneiro, fazia um chazinho, botava na garrafa, qual é a dificuldade? Né? E o ministro, o ministro que está tá com a pauta na mão dele. Né? Ele disse o seguinte: chega em casa, depois de que dia de trabalho, então estou no meu bispo de 12, 15, 19 anos. O cara que está na. Na inchada, chega em casa, toma aquela, aquela granada, né? Que acha assim, por que, que alguém não pode também chegar em casa, ter as suas plantinhas, fumar?